Olha aí, que beleza. Se quiserem me presentear com ovo de Páscoa, eu não ligo não, viu? Aqui a galera é assim, ó, meu irmão. Capaz de me dar um ovo de galinha ainda. Muito obrigado aí pela sua companhia, sua audiência. Vem chegando o Fala Brasil 11:50 h 50 Balanço Geral, 6 horas da tarde, Cidade Alerta Rio. E amanhã daquele nosso jeitinho, 7 6, eu, você, você e eu, juntinhos, aqui no RJ No Ar. Fique com Deus, meu amigo. Um forte abraço e, claro, sempre na programação da Record TV Rio. Tchau.